E hoje, Índia, hoje o que vocês curtem? De verdade? Pode Dessa música você... pop uh, uh, normal? Geral, geral. O que você que que que pode incri... ouvir? Não, por incri... Não eu, vou, eu vou citar exemplos... Coisa de... atual, estou dizendo. Não, coisa atual. Eu vou citar exemplos, por exemplo, de, de, de, de gente que as pessoas vão, que me conhecem vão ficar surpresas. Vão estranho. O primeiro disco solo do, do Harry Styles, que foi o cara do One, One Direction... Pabllo. O primeiro disco dele solo é muito bom. Dua Lipa faz Dua Lipa. músicas interessantes. Embora o show seja uma picaretagem, playback, o Cacete A Quatro, ela tem 17 é, composições. É As músicas, músicas muito a, bem feitas. Da muito Dua bem. Lipa, tem coisa... Por quê? Porque a Dua Lipa, e quem faz melhor isso é o The Weeknd. The Weeknd. Porque o The Weeknd, ele resgatou aquela sonoridade do synth pop dos anos 80, ahá... É, é, The Tears for Fear, e ele trouxe uma modernidade. Então, hoje, por exemplo, para mim, The Weeknd e Bruno Mars são os dois caras que é. fazem música pop de altíssima qualidade. <SILENCIO>